E aí, pessoal? Capaloma, eu estou jogando The King of Fighters 98. Esse jogo, ele é muito antigo, porém bem legal. Ele é um clássico. Para quem já jogou e queira baixar, dá para vocês abaixarem pelo computador. Que eu tô jogando pelo computador. Eu tô jogando com o Shang, enfrentando o Kyo. O bom do Shang é que eu posso ir aos poucos e acertá-lo, que vai bastante sangue o golpe dele. Eita, aqui tá... Tô Tô quase morrendo. Tem que ir rápido. Agora. Ai, senão eu tinha morrido, se eu não fosse com tudo. <risos> Eu peço para quem não é inscrito, é, se inscrever para acompanhar o jogo. Vai ser quinta Fighters, The King of Fighters. Toda quinta vamos ter jogo do The King of Fighters para vocês não perderem. Agora eu tô com Daimon. O Daimon eu gosto também de jogar com ele Porque ele tem agarrão, ele pega em cima Bate no chão Ele é bem da hora e Esse cara que veio é foda Você vê que eu te agarro Da porrada Olha, ele me acertou Vai, só mais um risco me acertou, gente. De novo. Já agora, já sei. Ele vai dar o um especial! Meu, agora veio Iori. Eu acho esse jogo muito rápido, mas é bem divertido ele. Estou jogando ele de longe. Tem que acertar, não. Bastante porrada de novo. Pá. Não contavam com minhas astúcia. Tchau! <risos> Quem joga quase é bem legal os golpes dela Mas eu prefiro o meu Shang aqui Que tá apanhando feio <risos> Tem que fazer alguma coisa <risos> Eita Toma minha barrigada Golpe de barriga Bonito golpe de barriga Vem Toca cabeçada. Bom que o golpe dele vai bastante sangue. Sangue. Olha. Nossa, ele tem que ir rápido. Tá acabando o tempo. O tempo aqui é muito rápido. Eu acho. Eita! Nossa! Eu não acredito! <risos> Ia ficar cantando de boa. Você vai ver. Go. O Daimon vai dar um jeito nessa sherry. Estrangular ela um pouco. Mas se para. Ah! Você bateu do meu amigo! Olá! Hey! <fixos> Bonita. <fixos> Esse rotar tá foda, meu. Esses nomes aqui é bem complicado. Vá, pra lá. Meu, tô tomando uma surra fé. Agora você vai ver. Deixa eu te agarrar. Eita. Vai ficar assim, só eu te agarrando. Eita, aí vai ter que ser rápido. Tá acabando o tempo. Tchau. estrangulando para ver se a gente ficou no mesmo todo de sangue tem que ir com tudo esse Kri também viu a fudeu Nem ele nem deu nenhuma oportunidade já vem atacando vou dar tudo com flá o Clack também tem um agarrão, sabia? Ele é bem legal de jogar, eu gosto Por isso que eu peguei ele Dá um jeito nesse Chris Olha, ele saiu do agarrão, ele só fica pulando Ele sabe, o cara é certo Esse cara aqui joga anos, eles não param Eu já tenho tempo que eu não jogo esse jogo Mas é bem divertido, eu que gostei não clássico é. tchau amigo já era é. vai mais uma rodada aqui vendo tá. é. ó massacre de vez Fica aí Ui, ó Ui, Olha <risos> que que É muito legal Ó, oh, a pança de comida Acabei de comer <risos> Vem, que eu tô só te esperando Pra te acertar aqui, ó Pronto, já cansou? Nossa, ainda não cansou de bater Preciso fazer algo rápido. Ah. Oh, oh, oh. <risos> Não, tudo na, deixa nas costas do Daimon. Dá um jeito pra matar esse logo. Yeah, que porrada nada. Eu que dou. <risos> Nossa, a menina aí é demais. Vou ter que dar um jeito nela. Calma ó, bem esperta. Calma aí. Oh, calma aí. Não, oh, é no embaixo, não agarrão só um risco pra você morrer. Tchau. Tá. Que isso? Vai pra lá. Vamos ficar mesmo tanto sangue. Vai, perde, perde. Não deu. Eu não acredito. Eita. Nossa, que roubo essa, essa perna dele. Eu preciso ir rápido, antes estava o tempo. Eita. 13 pessoas enganadas. Eu ia fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Ah, oh, não deu tempo. Ah, ganhar de tempo não tem graça. Gente, <risos> veio lutar. Lady, go. Tá tudo nas mãos do Clark. Toma oh, de novo. Olha, ele saiu, ficou esperto. Vou me agarrar ali de novo. Vem, ele queria dar a capoeira dele. Toma. Tchau. Uh! Festa! go! Uh, Agora veio quem sou. Esse quem sou, ele gosta de. De zonear. a luta dele é de longe. Vou fazer de tudo aqui pra chegar com o Shang, pra poder acertá-lo. Gente, é um roubo Calma, tô chegando. Eita, quem vem primeiro só se lasca. tá lá, precisa matar. milton tô morrendo ah. Pessoal, o que vocês estão achando do jogo? Eu sei que eu preciso melhorar bastante Comentem aí Nossa Que personagem que vocês gostam de jogar Tudo fica pro Daimon resolver o primeiro só se lasca. <risos> e nada, fica quieto. Ó, oh, ele muito esperto esse cara. Vai ah, morre daí mesmo. Vai ver mais. A Marca não é um personagem bem legal de se jogar Eita Eu Preciso dar um jeito nessa menina Vá lá. Puxa vida Tchau Não foi Agora foi Quase. Não, tá Tá foda aqui. Eita, saiu do meu golpe. se também. se me matou. Vai pra lá. Ele saiu de novo Precisa ser rápida aqui Ele foge Sabe que eu vou agarrar Nossa Eu odeio o Chris Me matou de novo Agora tá tudo nas mãos do Clark Eita! Deixa eu te pegar de jeito. Vai, Cris. Tá com muita... Tá com muita energia. Ah, tá eu... Fica quieto. Para um pouco. Gente, é muito legal jogar esse jogo. Vale a pena jogar. Cala a boca. Fica quieto. Ui! Eita, uhum. Uhum. Ele é bem tranquilo. O Xang tá levando uma surra lascada. Ele, uhum. Ah, preciso fazer alguma coisa. Uhum. Meu, esse golpe é é muito legal pule, o pule, ele de novo aqui Bastante de... Ai, não deu nem tempo. Oh, meu Deus! <risos> Yori, é foda também. Ele é rápido, mas não adianta. <risos> Não, tá pra morrer. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ah, tchau. Pregou o jogo, veio bater bem na cara. Ah, um... uh -huh. veio o Chris. Vou dar um jeito nesse Chris. Manda carrinho, não, Joga ah, de é Até agarrar ele saiu. Não, e o Him que o tempo passa muito rápido. Gente, para com isso! Ah, é muito fácil jogar desse jeito. Bate e cai fora. Não tem graça. Ele tá acabando o tempo. Viu? Foi fugindo, acabou perdendo. Meu, mas se não fosse aquele meu chute. A salvação. Eita, começou o roubo. Esperar soltar tudo que tem aí para poder agarrar. Eita! Ah, pelo menos você tem um golpe, vai o que ruim assim agora o Kaki vai ter que se te virar hein? tem que lutar todo o chininho pra poder tá quieta deixar ela aqui nesse canto não vem não nossa, mano. ai, não dá quem sobreviva roubando com isso. Ela gosta de zaninhar. Ixi, que roubo! Lady Meu, agora eu tenho que ir pra cima pegar a Vice Destrando ela aqui, gente Vamos ver como que vai ficar esse jogo Papela O cara também não para de pular Como que se joga desse jeito? Papel Preto. Ai. Agora! Meu e ainda não morreu. Toma. Esqueceu de defender embaixo, foi? Não, o que? É? Senão eu vou morrer aqui, ó. Eu um risco pra morrer. Tá, ah, prelo. Uau. Ah, uma porrada. E aqui tô na hora. Uh, tudo, fica, tudo fica nas costas do Daimon. Ainda bem que eles são tudo amigos. Porque senão... Eu vou resolver essa situação. Esse Chris que quer matar todo mundo. Ele é demais. Pega aqui de jeito. Vem pra trás pra, dar, pra acertar com tudo. Eu sei. Toma. Fica quieto. Vou ter que acabar logo com isso. Calma. Nossa, eu ia. Ih, rápido. Vem. Ela foi mais esperta que eu. Deixa eu agarrar. Ah. Vai. Especial faz sangue. Nossa, deu dela fudeu. Lem, <risos> Vai ficar dando o que dela. Toma um chute. Porrada. Toma de novo. E ela tá defendendo. Dá um jeito nessa menina. Tá demais. Fica tá quieta. Ah, vai sozinha. Agora você vai... Eu não acredito! Tá eu tô jogando Takuma Vamos ver se eu vou bem com esse personagem uh, Enfrentando o Iori uh, uh. Toma vou Tirar bastante sangue Morrer logo Nossa Já acabou, né, amigo? Só mais um risco Olha, tá aqui Ah Ah Eu ganhei Lá ah, vem o Chris pra me matar. Meu, não vai ficar assim. Eu preciso reagir de alguma forma. Não, nem. Fusion Tudo fica pro Daimon resolver. Pra matar esse Chris. Pra ver se ele se aquieta Fica quieto, eu vou te estrangular Que você não pá <risos> oh, Que rapidez é essa, menino? Virou o The Flash agora Pô, Vou deixar ele acertar tudo pra eu poder bater Eita! Fica de agarrar aqui, ó. Eita, tá acabando o tempo. Ah! Fica quieto. <risos> Nossa, agora eu vou ter que ir pra cima. Dar um jeito nessa menina. Eita. Meu, me jogou lá do outro lado Com as pernas Querendo dar Haduki. Olha Saí do golpe, mas não teve jeito ah. Ela queria lutar com o Clark ela matou. Ela queria morrer com ele. Preciso fazer de tudo aqui pra ela morrer. Não vai. Olha. Meu, só falta mais um pouco. Agora! Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e é isso aí. Tchau.